Família, era é aquele speak, é um hard só, certo? Yeah, yeah, yeah. Cinco entradas pra cada, jornal na voz, vai! Cinco de duas? DJ falou, tá falado! Uh -huh? Pode ir pra, ir ir pode ir, pra, pode ir, pra, pode ir pra na boca mano você já está ligado eu vou rimando agora contra esse retardado você quer me desafiar você só ganha na aldeia piracicaba você não vai ganhar roubado ah, aqui, fica, fica quieto oh, mano oh, pois Deus, agora você vira esse piracicaba é justa, nós ah. ganha que dá valor não pra quem é criança pode parar mano eu não vou ganhar roubado se liga que eu vou chegando essa aqui é a proposta piracicaba aí eu não vou ganhar roubado aqui eu só vou ganhar porque na rima cê é um bosta uh. A gente faz, E eu vou provando que já não fica para trás Nessa fita muito louca, mano, você não é capaz é boca, você já está ligado Meu parceiro, você é um Ela. O meu valor é da bosta Você vale menos que a mosca que pousa nela mas agora é ligado. Fica quieto, mano, pois eu tô no caminho Joga a Juliette pra virar uma mosquinha porque por enquanto você é só um menininho. Na verdade, quando não é bosta Se liga aí nessa boca que eu vou agora no proceder Na verdade, mano, eu não sou bosta Eu sou a tubo, que eu tô fazendo hip hop aqui crescer ah! É escrito, você fala até de música, só que hoje eu te pico, você morre, eu sou a Edson Egipte. Cala a boca, você já está ligado, meu parceiro, pois agora eu vou chegando nessa linha. O adubo é pra fora Mas quando você tá meio estranho, esse daqui na sua plantinha Isso que é difícil, então fica quieto Você tá ligado, mano, aqui é dialeto Você é um idiota inseto E eu sou mais avançado do que o seu papo Neto Tá ligado, mano, que quando eu vou rimando nessa é de flor Agora você pega ajuda Não é plantinha no rap eu faço plantão E quando eu vou rimando, sua mente fica blusa Você morreu porque tá viva aqui viu, matando viu, agora viu. aqui a cada vez.